É rapaziada, não tá fácil pra ninguém Eu acho que vocês repararam né O canal tá meio sem Meio que morto Não tem vídeo nenhum há algum tempo Eu já dei um jeito no microfone né Mas é isso aí né, tamo aí Fiquem aí com o um resumo do resumo De alguns filmes de Dragon Ball Esse filme começa com um torneio que é tipo A série C do Torneio do Poder Com apenas participantes do outro mundo Ou seja, mortos e esquecidos Que nem a série C mesmo Enquanto rolava esse torneio onde o Goku e o correndo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 Valeu a pena essa participação especial? Os caras fizeram o um dublador do Freeza sair da casa dele, pegar transo, ficar estressado pra gravar dois segundos de fala. Olha as coisas que o dinheiro não faz uma pessoa fazer. E ele deve ter ganhado uns 2 reais para gravar essa cena. E esse filme, além de ter uma das melhores animações dos filmes de Dragon Ball Z, tem outra coisa que torna ele incrível, que é esse frame aí. Maravilhoso, que é aquele meme do Gohan. Uma das melhores coisas que já aconteceu no mundo.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 Quem não tá atrás de você também, né? Tu é um imã de arrombados...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 Estudar muito no verão. Essa última parte eu achei que era uma informação muito útil Então resolvi passar ela aqui. O filme começa em um local que mais parece um sonho de uma criança. Depois de ingerir 4 quilos de açúcar. Mas não é. Poderia ser? Poderia, mas não é. Esse é o inferno particular do Freeza aqui na Terra. Eu não sei se deu pra perceber, mas o Freeza tá morto.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 mais leve sabendo que não importa o quão merda eles fossem na luta, eles não conseguiriam ser pior que o Yant. Mas como o Yant não foi convidado, esse papel vai ficar pro Gohan. Enquanto o Frieza tá indo pra terra, o Goku e o Vegeta, agora discípulos do Wiz, estão treinando lá no planeta do Bills. O Wiz até humilha os dois na arte da porrada.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 O Gohan usou. E essa parte do filme é tão foda-se Que eu já vou pular para a luta do diabo contra o Piccolo O Piccolo não tá conseguindo derrotar o cara O Gohan vendo isso já vai lá ajudar o Piccolo Ele se transforma em Super Saiyajin E capota o cara com um soco só O Freeza já tava meio puto